Nesse vídeo de hoje eu vou abordar a questão do porquê que a Jerusalém Celestial é a nossa mãe. E para começar a falar desse assunto, vamos primeiro pensar no arquétipo de mãe. Aquela mãe cuidadosa, em que todo mundo deseja um carinho, um consolo, ou mesmo, às vezes, uma chamada de atenção. De maneira geral, as pessoas procuram resgatar esse tipo de afetividade perdida. Às vezes, na figura da própria esposa, ou mesmo na figura de uma cidade. E como exemplo a gente pode citar os portugueses que ao deixar Portugal para vir colonizar o Brasil Expressam saudades da sua nação primitiva Isso que também ocorre na mão contrária de, por exemplo, brasileiros que foram exilados por conta da ditadura E vão para os outros países expressando saudade da sua pátria mãe e o fenômeno que acontece quando uma pessoa está como estrangeiro em uma terra desconhecida é que ela não conhece as pessoas, não sabe exatamente quais comportamentos ela deve ter para poder se relacionar umas com as outras, então ela fica meio perdida, ela se sente como um peixinho fora da água, se sente não acolhida. E voltando para a questão do arquétipo de mãe, a gente também pode encontrar algumas personalidades que acabam representando essa figura maternal, como por exemplo a gente vê na figura de Maria, mãe de Jesus ou de Aparecida, aqui no caso do Brasil. É muito comum encontrar pessoas que rezam para Maria numa expectativa que ela venha trazer consolo para eles, que ela venha trazer refúgio para todo o sentimento de solidão ou mesmo de desespero que elas se encontram. E é muito comum encontrar nos grupos religiosos, principalmente protestantes, grupos que acabam manifestando algum tipo de fúria ou mesmo revolta quando se deparam com situações em que existem grupos que acabam cultuando Maria, que acabam orando ou rezando para Maria. E tratando desse assunto, eu já fui uma dessas pessoas que ficava acusando os outros de idolatria. E por que, que eu considero que hoje eu já amadureci um pouco mais a respeito desse assunto? Eu acho que tudo se passa como se a gente conseguisse compreender que às vezes essa figura maternal que as pessoas estão procurando numa mãe física, ou numa suposta mãe de Jesus, ou mesmo numa cidade, no fundo, no fundo, é um desejo de encontrar com a sua verdadeira mãe. E quando eu estou me referindo a essa verdadeira mãe, isso não está ligado a um arquétipo de uma consciência coletiva criada pelas religiões, não, estou me referindo a profecias que anunciam pontos essenciais, que às vezes a gente não sabe muito bem como se expressar. E a maneira como a gente tem de se referir a essas coisas essenciais é criar algum tipo de simbologia, como por exemplo a gente vê nas profecias a questão da Jerusalém Celestial, essa que é a nossa verdadeira mãe. E quando eu me refiro como nossa, eu estou querendo dizer nós que somos nascidos dela, nascidos do alto. Nós que fomos gerados espiritualmente por esse lugar celestial, que de repente eu posso dar o um nome de Jerusalém do céu, ou outra pessoa poderia até dar o um nome de Maria, eu não sei, não importa o nome que você usa, a questão é que o nosso espírito de alguma maneira reconhece que ele tem uma origem de geração espiritual da qual a gente foi nascido e da qual a gente voltará para ela. E talvez hoje eu consiga entender que muito melhor do que acusar as pessoas de idolatria é ajudar essas pessoas que sentem essa necessidade de se reencontrar com a sua verdadeira mãe conseguirem compreender que essa mãe talvez seja a Jerusalém Celestial. E se não for, talvez que elas precisam ser nascidas de novo dela para que então possam viver nesse mundo e poder ser resgatado por ela, voltar para ela no futuro. Eu sei que talvez nesse vídeo você ficou esperando algum tipo de referência a respeito de onde estão essas profecias a respeito da Jerusalém Celestial. Se você tiver interesse nesse assunto mais específico, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou!